Você aprenderá sobre os benefícios da babosa para diabéticos do tipo 1 e tipo 2 e a quantidade necessária de suco que deve ser consumida por diabéticos do tipo 2, quando usando medicamentos. Você aprenderá a retirar a aloína do gel, como fazer o suco de babosa com frutas, como suco de babosa com suco de laranja. Pois então você ficou interessado em deixar sua máquina de fazer amor mais potente. Veja, agora o que é loideira? é capaz. 1. Impede disfunção eréctil. A aloe vera tem a capacidade de regular a circulação sanguínea, o que ajuda a ter ereções mais duradouras. 2. Lubrificante natural. O gel extraído de aloe vera é considerado como um lubrificante natural, o que evita irritação e sexo mais agradável. 3. Útil para tratar infecções fúngicas. Elimina infecções fúngicas vaginais causadas por fungos, de acordo com informações publicadas no Atlas Plantas Medicina Tradicional Mexicana. 4. Elimina verrugas genitais. aplicação direta de gel de noévera para as verrugas favorece a disposição, tanto na vagina e nos testículos. 5. Aumente a sua resistência física. Na privacidade é muito importante ter um bom desempenho, de modo que o suco de aloe vera preenche-lo com nutrientes como vitaminas e minerais que contribuem para um bom desempenho sexual. Desta forma, você pode usar aloe vera para melhorar sua vida sexual, aumentar o seu prazer e esquecer atrito ou infecções em sua área íntima. Agora vamos ao modo de preparo e ao consumo. Ingredientes uma folha de babosa 1 um litro de suco de laranja natural coado Modo de preparo. Prepare a folha da barbosa extraindo somente o gel conforme a imagem. Coloque o gel no liquidificador com um copo de água filtrada. É normal formar espumas. Agora acrescente o suco de laranja e misture bem. Conservar em uma garrafa escura na geladeira. Consumir um copo pela manhã em jejum todos os dias durante 7 dias. Se gostou da dica, dê um joinha e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas dicas de saúde natural. Nos veremos no próximo vídeo. Consulte seu médico. Produtos naturais também podem ter efeitos colaterais.